E cara, no seu convívio social, vai ser preciso usar a fala para se expressar e até mesmo para alcançar as suas finalidades. Isso porque é preciso saber o momento certo de falar, para que a sua vontade não seja apagada sobre a vontade do outro. E você sempre permaneça nos bastidores. Ou mesmo, se você acha difícil de sustentar argumentos quando fala, e que, por sua vez, esses não despertam o interesse da outra pessoa, fica comigo que até o final desse vídeo você aprenderá a arte de falar da maneira certa. Mas bom, antes de começar esse vídeo, aproveita para se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Aprenda que há momentos de silêncio e há momentos de fala. E, principalmente, nos momentos que exigem a comunicação, você deve dominar bem, pois a fala fará com que a sua vontade seja expressa, com que a sua opinião seja expressa. A eloquência com que tu usa no tom da sua voz fará, principalmente, com que você ganhe oportunidades e passe na frente daqueles que não sabem falar nada, ficando para trás. E essa é somente uma das várias oportunidades que a fala pode te trazer. Porém, não se engane pensando que somente falar muito fará com que você domine a arte da conversa. O caminho é mais complexo e deve ser entendido por você. Por isso, nesse vídeo ensinarei para você como a arte da conversa pode ser vantajosa para a sua vida. Então, vamos ao que interessa. O primeiro de tudo é saber quando a sua fala será importante pois essa, por sua vez, pode impulsionar ou destruir a sua vida. Falar no momento certo será uma vantagem que tu não pode abrir mão. Digamos que você está em uma conversa e a outra pessoa toca em um assunto importante e que te interessa, e ela está abrindo o jogo de como ela fez para comprar uma casa pela metade do preço, e você, pela sua euforia, pois exatamente está à procura de uma casa para comprar, não consegue se conter e nem sequer esperar a pessoa terminar de falar para enchê-la de perguntas. E isso fez com que você interrompesse a fala dela bem na hora que ela estava para te dar o mapa do tesouro, a imobiliária ou corretor que você deveria procurar para fazer um bom negócio e as suas perguntas, que por sua vez não foram suficientes para chegar a esse ponto fez com que você perdesse uma grande oportunidade. E esse é apenas um exemplo em que saber o momento certo de falar pode ser o responsável por lhe entregar algo favorável e até lucrativo. Enfim, saber a hora certa de falar é essencial para que você não perca informações valiosas interrompidas. Compreende então como são as coisas a conversa pode te levar a diversas situações e se for usada da maneira certa, estará sempre te levando para as vantagens e não desvantagens. E é por isso que o indivíduo comunicativo se dá bem, pois ele ganha destaque diante da maioria que não sabe conversar. A segunda coisa é usar o contexto ou mesmo manipulá-lo a seu favor. Saiba levar a conversa para exatamente onde você quer que ela vá ou para onde você quer que ela chegue. O que eu tenho para te dizer aqui é, não tenha pressa para falar, pois você pode acabar prolongando demais a sua fala e até mesmo dizendo alguma bobagem ou algo desnecessário. Desse modo, em relação ao assunto tratado, você vai acabar se enrolando e não conseguindo nenhuma vantagem. O ideal é que você pense bem em qual resposta você dará ou em qual pergunta você irá fazer, pois desse modo você consegue ser mais objetivo com a finalidade da conversa. E caso não tenha uma boa resposta, enrole e pergunte para falar de novo, ou mesmo para especificar a pergunta, pois você não a entendeu. E dessa forma, terá mais tempo para criar a melhor resposta além de você conseguir controlar melhor a conversa. Porém, o terceiro ponto é que nada disso adiantará, mesmo a sua melhor resposta, se você não tem propriedade sobre o assunto para conversar sobre ele. Logo, busque ampliar o seu conhecimento para que você tenha versatilidade e não passe vergonha em diálogos, querendo opinar sobre tudo e, dessa forma, não sendo levado em consideração e, caso, você se depare com um assunto que não tem a mínima ideia, a menos que seja indagado a opinar, não tente expor nenhuma opinião, pois dessa forma você manterá a sua imagem com seriedade e clareza para os olhares alheios, pois ninguém também é obrigado a saber sobre tudo. E bom, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural. E eu te vejo no próximo vídeo. <risos>